Salve, nação de brincantes! Eu, Vonney, aqui, colar, juntamente com Bob Esponja. <risos> Vamos brincar com vocês do jogo chamado Anagramas. É um jogo ótimo para trabalhar a construção e formação de palavras dentro do processo silábico e do vocabulário da língua portuguesa. Vocês vão precisar de filipetas de papel e nela vocês vão escrever as palavras que vocês quiserem. Só que vocês vão ter que trocar as sílabas a ordem. Por exemplo, aqui está escrito comaca. O que, que seria comaca? Quando os brincantes verem que está escrito aí, que as letras estão embaralhadas, eles terão que descobrir o que, que seria isso. Se tiver difícil, você pode dar uma dica. Essa palavrinha aqui é um animal. Então, que animal seria esse? Tempo é um macaco, isso mesmo, é um macaco. E aí você pode colocar outras palavrinhas como aqui, ó. Topatouimo. Também é outro animal, hipopótamo. Outra. Gotupei de frango. Seria uma comida. Aí vocês vão descobrir aí o que seria, Eu não vou dar resposta, vocês vão ter que descobrir. Uma outra palavrinha. Tafriba tata. Ta tá, tá, tá. O que, que seria isso? Foletene. Foletene. O que, que seria um foletene? Ada feijó. O que seria uma ada feijó? Hum, hum, pensem aí. O que, que seria um lebutabor? Lebutabor? Que palavra é essa, Volney? Não conheço. Misturem as palavrinhas, as sílabas e tenta descobrir que animal é esse, hein? Já foi uma dica. Curosco-olosis. curosco Curos é nome de remédio? Será que é isso? E é um jogo que vocês vão ter que descobrir as outras palavras que estão escritas aqui. Tá certo, gente? Dica muito importante. Quando vocês forem construir esse jogo, procurem colocar em papéis... Que a durabilidade seja maior, papéis duros. Nesse caso aqui, é um papel cartão. Então, que a gente tenha uma durabilidade maior do nosso jogo. Que a gente possa fazer com inúmeros brincantes diferentes, tá bom? Até mais, um grande abraço e vem comigo nas próximas atividades de Minuto Aula. Tchau, tchau!